Boa tarde, bem-vindos à quinta edição do Dia Mundial da Preservação Digital, uma iniciativa internacional a que o Arquivo.pt se associa. Temos por nossos ilustres convidados este ano, 2021, em linha, os vencedores, os primeiros classificados do Prémio Arquivo.pt, Paulo Martins, Leandro Costa, orientados pelo professor José Carlos Ramalho, da Universidade de Domingo, que nos vão apresentar o Projeto major Minors que é uma ontologia de recortes de jornais em que eles usam conteúdos preservados do arquivo para o estudo das minorias em Portugal. Este projeto teve a colaboração do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade de Domingo, mais concretamente do Grupo de Investigação e Identidades, o chamado uh, Grupo 2i, e ainda o Grupo de Investigação em Humanidades Digitais, que integra uh, igualmente docentes do Departamento de Informática da Universidade do Minho. Começarei por uh, uh, dar as boas-vindas e agradecer a todos os presentes, todos aqueles que nos, deram, nos ajudaram na, na divulgação deste evento, e passarei uh, a palavra ao gestor do arquivo, uh, Daniel Gomes, para nos apresentar as novidades do arquivo neste ano. Antes de mais, gostaria de agradecer a disponibilidade dos vencedores do prémio deste de ano a virem fazer esta apresentação, para nos juntarem a nós para celebrarmos o Dia Mundial da Preservação Digital e, e a todos os participantes neste evento, que é, um, como o Ricardo disse, é um evento internacional e nós gostamos de, de celebrá-lo desta maneira, que é partilhando aquilo que é feito. Sobre o arquivo.pt, além do que nós fazemos, aquilo que é feito por outras pessoas, porque é para isso que o nosso serviço serve. Portanto, a preservação digital é algo que requer um trabalho contínuo, não é só uh, digitalizar uma informação ou guardá-la nos servidores e achar que a preservação digital está feita. E é por causa disso que o arquivo.pt tem sempre novidades para dar, porque este trabalho requer sempre um, requer um esforço contínuo e é isso que eu vou agora sumariamente apresentar, as novidades do arquivo.pt desde o ano passado antes de dar aqui a palavra aos nossos ilustres vencedores do prémio deste ano. Recapitulando para que é que serve o arquivo.pt, para quem ainda não, teve endo... para quem ainda não, não experimentou ou é novo nestas andanças, o arquivo.pt basicamente serve para ver como é que uma página era uh, há, há, há muito tempo atrás, uma vez que a informação atual já foi atualizada, um, passa a redundância, nós podemos ver aqui do lado esquerdo o, como é que era a página, por exemplo, do Instituto Politécnico de Leiria em 2011, e do lado direito como é que ela é atualmente, é completamente diferente, e o que o arquivo.pt faz é preservar as versões anteriores de páginas da web que entretanto já desapareceram. Nós temos como grande novidade este ano o novo serviço inovador à escala mundial, que permite pesquisar milhões de imagens do passado, nós temos mais de 1800 milhões de imagens que agora podem ser pesquisadas por qualquer pessoa através do arquivo.pt. E também fizemos uma integração com o serviço contamehistórias.pt, que foi o, o trabalho vencedor da primeira edição do prémio Arquivo.pt e continua a funcionar, portanto, muito me alegra dizer que agora estamos interligados com o conta Histórias e que o, o conta Histórias eh, basicamente o, agrega informações de notícias arquivadas por Arquivo.pt para criar narrativas temporais. Portanto, o conta vai buscar informação ao Arquivo.pt e o Arquivo.pt agora tem um um botão que redireciona para o contamos histórias, portanto os dois sistemas complementam-se um ao outro e agora existe este novo botão chamado Narrativa em que qualquer utilizador pode gerar uma narrativa sobre qualquer assunto sendo redirecionado para o Contamos Histórias. Um, nós fizemos a primeira recolha de websites de projetos financiados pela FCT, portanto cada vez mais os, os projetos de investigação e desenvolvimento citam recursos que estão disponíveis online e passado pouco tempo desaparecem. E esta informação é extremamente valiosa do ponto de vista académico e científico e, portanto, merece, uh, sem dúvida, ser preservada. Então, nós obtivemos 236 endereços relativos a 100 projetos da FCT, financiados pela FCT, e testemunhámos que 67% destes URLs não tinham nenhuma versão preservada no arquivo.pt. Portanto, esta recolha foi extremamente útil e é extremamente útil que os investigadores passem a documentar os recursos online que documentam Uh, os seus projetos, uh, porque de outra maneira nós não os conseguimos descobrir. Temos agora uma exposição online disponível em memoriafct.wordpress.com, em termos o exemplo de alguns destes websites de projetos uh, financiados no passado. Uh, o arquivo .pt é, sem dúvida, uma ferramenta para recuperar citações, e portanto temos feito recolhas especiais de recursos online, citados em artigos dos repositórios científicos de acesso aberto uh, portugueses, e também citados em Currículos Vité do, uh, do Ciência Vité, que é a plataforma atual de, de, de, que, que uh, agrega os currículos científicos uh, em Portugal. Uh, portanto, o problema de citações para a web é um problema que já, já nos afeta há muito tempo, praticamente desde o início da web, e agora o arquivo.pt pode ajudar a resolver este tipo de problemas, uma vez que quando encontramos um artigo ou, ou um artigo, uma citação num artigo para um recurso online que já não está disponível, este pode ser recuperado a partir do arquivo .pt, ou, por exemplo, quando estamos a ver um, um currículo académico e este currículo cita um conteúdo online, um, por exemplo, de um projeto, este recurso também pode ser recuperado a partir do arquivo.pt .pt. Um, nós uh, temos um, a, a nossa informação agrupada ou organizada por coleções, uh, algumas foram recolhas que fizemos da web, Outras foram, foram coleções de dados que nos foram doadas e nós agora decidimos disponibilizar uma lista de todas essas, estas coleções para que os nossos utilizadores possam ter melhor uma ideia de qual é a informação que podem encontrar no arquivo.pt e esta informação pode ser agora acedida em arquivo.pt barra collections. Um, o ano passado nós lançámos um serviço que era o. Uma função que é o completar página, ou seja, quando uma página tem falta de um determinado elemento, o utilizador pode ir a opções, carregar em completar a página e o arquivo.pt vai automaticamente à procura do recurso em falta noutros arquivos da web ou na web atual para mostrar a informação de forma mais completa. E nós agora também conseguimos automatizar este processo para um conjunto selecionado de endereços e completamos cerca de 17 milhões de versões de páginas do jornal público que foi nosso parceiro nas últimas edições do Prémio Arquivo.pt. O de Góis era a anterior plataforma que uh, agregava uh, currículos dos cientistas portugueses. Esta plataforma foi descontinuada e foi substituída pela nova plataforma Ciência Vite e os conteúdos passaram a estar preservados no Arquivo.pt. E aqui é um exemplo de como o mural do Arquivo.pt pode trazer ganhos para, para toda a gente. Neste caso, o, portanto, os conteúdos foram todos guardados no arquivo.pt e as ligações que existiam para o Degóis agora apontam para o arquivo.pt. Portanto, quando nós carregamos uma ligação para um determinado CV que estava no DGOIS ou vamos a um de aparece este, este aviso que podem ver aqui do lado esquerdo que diz que a informação que o DGOIS foi descontinuado em maio de 2021 e que para aceder aos currículos atuais podem ser a plataforma do Ciência VT. Portanto, estamos de, desta forma a anunciar e divulgar a nova plataforma Ciência VT. Por outro lado, os cientistas conseguem manter assim os seus currículos antigos preservados no arquivo.pt, portanto os seus CV históricos, e podem mostrá-los ou consultá-los sempre sempre necessitarem, e por outro lado, o arquivo.pt também ganha utilizadores. Portanto, desde que, desde que o de Góis passou a estar... Um, preservado no arquivo.pt, passou a ser o endereço externo que mais utilizadores traz para o arquivo.pt. E temos também aqui uma nova função que se chama Arquivo 404, que permite uh, resolver o problema das ligações quebradas nos sites atuais. Ou seja, neste lado esquerdo podemos ver aqui uma página uh, da web atual e um, tem uma ligação quebrada. E então, uh, se instalarmos uma linha de código, basicamente, na página que diz, na página de diz página não encontrada, em vez de dizermos aos nossos utilizadores apenas não temos esta página, página não encontrada, podemos dizer não temos esta página, mas o arquivo.pt preservou uma versão anterior e o utilizador pode clicar nesta ligação, podem ver aqui, e ver como é que ela, esta página era preservada no arquivo.pt. Portanto, assim dá uma experiência de utilização muito melhor aos nossos utilizadores, dos sites atuais, em vez de eles ficarem frustrados por não encontrarem uma informação que desejavam consultar. O arquivo do PT foi certificado como serviço público fornecedor de dados abertos pela Agência para a Modernização Administrativa e já temos um, 20 conjuntos de dados abertos que basicamente são resultados derivados das nossas atividades, como por exemplo listas de websites de partidos políticos em Portugal, ou do Governo, ou de escolas. E Portanto, estes dados, que estão em formato uh, estruturado, podem ser consultados uh, e utilizados para fazer novas aplicações ou reutilizações da informação. Continuamos a mostrar formações do arquivo. Um, em 2020, demos 29 formações, com uma média de satisfação de 90% e temos mais de 200 vídeos de formação disponíveis em vídeos. Podem consultar estes vídeos ou inscreverem-se nas nossas formações, sempre desejarem. Também temos o prazer de anunciar que foi lançado um novo livro sobre preservação digital, intitulado The Past Web, Exploring Web Archives. Este livro está disponível para download uh, gratuito até dia 6 de março, a partir de instituições académicas do ensino superior, basicamente instituições aderentes à BEON, e existe uma versão um, pré-print, Portanto, uma versão manuscrito, um manuscrito disponível publicamente para toda a gente que quiser consultar. Podem encontrar todos os links acerca deste livro em arquivopt.pt/livro um, Devo anunciar desde já que para o ano vai haver novamente o um Prémio Arquivo.pt em 2022. Portanto, podem começar a divulgar uh, esta iniciativa por potenciais candidatos ou preparar as vossas candidaturas. E. Se quiserem conhecer os outros vencedores do Prémio Arquivo.pt deste ano, convido-os a consultarem a página arquivo.pt barra vencedores2021. E, sem mais de longa, porque hoje os donos desta sessão são os autores do Major Miners, resta-me desejar-vos a todos um feliz dia da aprovação Digital e o microfone é vosso, Paulo e Leandro. Obrigado. Boa tarde a todos. Um, eu chamo Paulo, trabalho no Estado Minho e em conjunto com o Leandro Costa e o professor José Carlos Rameiro, que orientou este projeto, um, vimos apresentar o, o projeto Major Minors, concorreu em 2021 ao prémio arquivo.pt e obtivemos o primeiro lugar e com muito gosto que vamos apresentar de seguida. Um, comecemos pelo nome do projeto, Major Minors, esta designação uh, por si só pretende refletir a temática central, ou seja, trata-se uh, na sua essência uh, de uma ontologia, ou um knowledge graph, uh, de recortes de imprensa de jornais portugueses com referência a grupos minoritários extraídos do arquivo.pt e algoritmos que os identificam. Uh, ou seja, pretende ser este projeto uma ferramenta de investigação para, para o estudo de, da representação de minorias pelos meios de comunicação social. Uh, é um, uh, é, é um corpo ontológico de artigos, comentários e imagens cruzados com milhares de entidades. A fonte dos dados, uh, essencialmente, foi o arquivo.pt, anteriormente apresentado pelo Daniel, que é um repositório da web portuguesa e abrange... Abrangiu essencialmente também o, o jornal público, este projeto, entre 1996 e 2019. Concentramos esforços no jornal público, porque por este ser um dos mais antigos, uh, com representação no arquivo.pt, e um dos jornais portugueses com o maior corpus uh, também no, no mesmo repositório. Em termos concretos, o projeto focou essencialmente oito grupos minoritários, entre os quais refugiados, mulheres, animais, africanos, homossexuais, migrantes, ciganos e asiáticos. Esta estruturação é apenas macro para a organização da informação, não reflete qualquer tipo de importância ou prioridade. Às vezes pergunta-nos porque é que este grupo está e não está aquele outro, claro que haveriam mais grupos dignos de serem incorporados no estudo, mas isso requer tempo e dentro do pouco tempo que nós temos, extraímos dados e concentrámo nos em grupos que, que essencialmente se cruzavam com os interesses dos grupos de investigação com os quais colaboramos. O nosso projeto, o, aliás, o, o nosso objetivo maior foi, foi obter e facultar dados num corpus estruturado para estimular a investigação multidisciplinar. Este foi o objetivo principal. Os grupos, selecionados, uh, os grupos selecionados, por essa razão, são macro e generalista, de forma a facilitar a pesquisa. Grupos como africanos e asiáticos uh, são demasiado heterogéneos É imprecisa esta generalização, é claro, mas a intenção é os termos servirem de catálogo de entrada para refinamento posterior das pesquisas dentro da plataforma, para catalogar, tínhamos que começar por conceitos macro e generalistas e, e estes conceitos iam de encontro aos grupos de investigação com os quais colaboramos um, e refletem uh, as necessidades epistemológicas destes centros de investigação e escolas com os quais estamos associados. O projeto, na sua origem uh, e na sua maior parte, nasceu o Departamento de Informática da Universidade do Minho, sob a orientação do professor José Carlos Ramalho, perito nesta área, que nos deu as bases técnicas e estimulou. Os grupos minoritários focados foram escolhidos para irem de encontro às temáticas dos grupos de investigação, por exemplo, do CEUM e CEPES com os quais colaboramos. Por exemplo, dentro destes grupos, destes exemplos, temos grupos de investigação e estudos de género, a questão das minorias relacionadas com, com, com mulheres enquadravam-se aqui, estudos pós-coloniais, grupos de ciências da linguagem também, que tem, temos um corpus linguístico na sua essência também para estudo. Uh, temos grupos de estudos em migrações e marginalização, a questão dos refugiados, que, por exemplo, seria uma temática que se cruzaria. Um grupo também de identidade e representação, o um Grupo 2i, que estuda questões de identidade e representação através do retrato, e neste caso temos um corpus de imagens ilustrativas dos artigos, por exemplo. Estudos asiáticos, etc. Um, e mais recentemente o projeto Netlang, o uh, um, projeto de investigação, FCT, sediado também na Universidade do Minho, uh, que estuda questões de cyberbullying e representações de ódio em contexto digital, um, recentemente temos colaborado uh, no sentido de exportar algumas das ferramentas deste projeto e recriá-las uh, e adaptá-las de forma uh, a extrair entidades, Named Entity Recognition, que é uma vertente de Natural Language Processing, e criar ontologias em redor, em redor dessa identificação de entidades estamos, em breve, esperamos disponibilizar uma versão melhorada da, da ferramenta que serviu de base ao Major Miners neste também contexto. Um, pessoalmente, o nosso interesse principal um, cruza-se mais com questões técnicas, de informática, natural language processing, data science e Serve o nosso objetivo de disponibilizar dados e de lançar um convite à comunidade científica de os explorar e, e produzir resultados multidisciplinares, conclusões concretas, e serve também esta apresentação para incentivar essa colaboração e convite. O principal objetivo é, tanto, é pois, fornecer uma ferramenta de investigação robusta à comunidade científica eh, compilando e tornando públicos dados que seriam inacessíveis ao utilizador comum em normais circunstâncias. Agrupámos a construção da ontologia em três corpos, distintos e eh, principais, sendo estes artigos, imagens e comentários. Eh, no total, neste momento, contamos com duas ontologias, uma do corpus principal do jornal público a totalidade e outra o corpus com a identificação das minorias, Uh, no total recolhemos cerca de 40 mil artigos, 16 mil imagens, 4.500 comentários uh, individuais e definimos cerca de 5 milhões de triplos, triplos ontológicos, ou seja, relações entre conceitos, que é a base de, de uma ontologia. Passaria a palavra ao Leandro. Uh, boa tarde. Uh, estes três corpos centrais envolvidos, como Paulo disse, artigos, imagens e comentários, uh, pretendem permitir investigar questões como, no caso dos artigos, Uh, por exemplo, de que forma a representação de minoria em contexto jornalístico, uh, que acontecimentos se relacionam com temáticas minoritárias, ou até qual é a evolução linguística dos últimos 20 anos. Uh, relativamente aos comentários, pode me de slide, As imagens. Uh, quanto ao corpos de imagens, uh, as imagens ilustrativas associadas a cada artigo uh, permitem responder a algumas questões de estudo, como quais as tendências e influência social das imagens. Tipos de estereótipos transmitem, ou qual é o seu cariz e evolução deste. Como um portal direto à opinião pública, a recolha de comentários visa permitir analisar qual é a percepção do público ao longo dos últimos 20 anos, neste caso, e até qual é a conotação emprega a cada uma das minerias e também analisar questões de linguística dos leitores portugueses e como, essa, como estas evoluíram. O projeto teve por base esse fluxo de desenvolvimento aqui apresentado, uh, isto é apenas uma overview a alto nível do, dos passos e dos processos realizados, e cada um deles uh, será melhor detalhado nos, nos slides seguintes. O vlog sem início com o PT que foi a fonte integral dos dados, e desenvolvemos crawlers para a sua extração e scrappers para a identificação das notícias e segregação dos seus componentes. De modo a possibilitar a apresentação dos resultados ordenados por relevância, foram desenvolvidos algoritmos de priorização que estabelecem escalas de relevância, pontuando cada uma das notícias. Essa pontuação é calculada através da análise de padrões textuais e valores semáticos presentes em cada um dos elementos extraídos de uma notícia. Como resultado disso, os elementos, as notícias com a pontuação mais elevada normalmente são extremamente relacionados com a minoria em questão aposta do tratamento dos dados. Uma ferramenta agrupa-os numa base de dados lógica, que é o background do nosso, do nosso projeto. Uh, falando um pouco da, da fase de crawling, uh, nós precisávamos extrair os dados do arquivo.pt, por isso desenvolvemos e utilizámos um web crawler para extrair as páginas de HTML. Uh, apesar de existirem soluções open source, decidimos desenvolver o nosso próprio crawler, porque dessa forma tínhamos mais flexibilidade, e também porque somos programadores, portanto adoramos programar. Uh, neste slide temos um fluxograma em que estão representados os passos do crawler e quero salientar o sistema de pausar e retomar que nos permitiu retomar o processo de crawling a qualquer altura que foi bastante útil porque recolhamos uh, cerca de várias milhões de páginas HTML, portanto interromper o processo uh, foi útil. Também o sistema de login implementado que nos permitiu prevenir que extrações falhadas sejam ignoradas. Todo esse processo está representado aqui em uma forma deste fluxograma. E claro, como todas as outras ferramentas desenvolvidas, é open source e pode ser facilmente adaptada a recolher páginas de outras fontes, não só o arquivo.pt Agora que as páginas estão são recolhidas, graças ao crawler desenvolvido, o nosso próximo passo, passo foi a fase Scrapping, que é responsável por identificar quais das páginas recolhidas são artigos e quais não são, e as que não forem são descartadas, porque neste contexto do Major Miners só tínhamos interesse em artigos. Também é responsável por filtrar os artigos de acordo com o um tópico específico definido, que neste contexto são as medidas sociais. Uh, no entanto, todos os outros artigos identificados, que não são sobre este tópico, não foram descartados, mas sim armazenados numa outra base de dados, porque poderia ser útil eventualmente. Por fim, uh, é ainda responsável por segregar os elementos que compõem os artigos, como por exemplo, o seu título, resumo, corpo da notícia, os comentários, as imagens e mais. Uh, no entanto, para segregar os elementos de todas as notícias, o mesmo algoritmo não era capaz de o fazer, visto que a estrutura das notícias recolhidas altera-se altera periodicamente. Portanto, o algoritmo deve ser adaptado de modo a agregar os de cada notícia, dependendo da data de publicação. Uh, nesse fluxograma são representados os passos do, do scrapper, da mesma forma que, o, que a, a fase crawling que eu expliquei, e para cada página recolhida é extraída a data de emissão, uh, que então redireciona a notícia para o algoritmo correspondente à sua data, não passar pela verificação do algoritmo, então significa que não se trata de nenhuma notícia e é, descartada. Caso contrário, significa que efetivamente se trata de um artigo e o próximo passo é a segregação dos elementos. Após estes estarem segregados é analisados se o artigo é relacionado com indígenas sociais, e em caso positivo, uh, passa pelo algoritmo de prioritização em que é criado um objeto para essa notícia com o valor Prioridade atribuído. E só aqui é que está pronto a integrar a, a nossa base de dados. O algoritmo de prioritização que eu estou constantemente a mencionar atribui uma pontuação a cada um dos artigos de acordo com certas keywords e árvores de conceitos que para, de, para cada uma das mídias sociais foi definido e tem também em conta o seu posicionamento. Portanto, dependendo de quais são as keywords e a sua posição, se está no título, no corpo de notícias ou noutro componente qualquer, diferentes quantidades de, de pontuação são atribuídos. O resultado final de aplicar este algoritmo são artigos ordenáveis por relevância, em que os primeiros resultados são bastante relacionados com a minoria social em questão. Uh, como é possível consultar se visitarem a página do Major Miners, que é possível visualizar a lista de, de notícias ordenadas por prioridade? Um, neste fluxo podemos ver um sumário destas fases iniciais, Começámos então por desenvolver um crawler para extrair dados cruz, ou seja, páginas HTML dentro do domínio, neste caso o jornal público, e estes dados foram depois tratados e limpos num segundo programa, que é que chamámos de Scrapper, que desenvolvemos, e nele houve uma primeira extração dos metadados, identificação de menções a grupos minoritários. Inicialmente obtivemos imensas páginas repetidas ou páginas genéricas, desde publicidade, On pages ou páginas de erros, etc., o, o Scrapper filtrou todos esses casos e pontuou, com um tal algoritmo de, prior, de priorização, os artigos quanto às menções a minorias. Inicialmente começamos então com uma selva de dados, mas a partir deste ponto tínhamos já informação estruturada para trabalhar. Um, e iniciamos então a segunda fase do projeto, que foi a geração da ontologia e ferramentas de visualização dos dados. A ontologia foi, foi o componente diferenciador deste projeto. O resultado, portanto, foi um knowledge graph e ferramentas de exploração destes dados. Em termos de definições, knowledge graph é um conceito popularizado pela Google e nada mais é do que um cluster de ontologias que se complementam com interfaces comuns. Basicamente, desenvolvemos uma ferramenta e metodologias para geração automática de ontologias, baseadas em Name Entity Recognition. Esta ferramenta utilizou os metadados extraídos nas fases anteriores para adicionar ramificações automaticamente a uma base ontológica. Trabalhamos, na maior parte das ocasiões, com o formato TURTLE, uma subespecificação do formato RDF, que significa Resource Description Framework, ambos estándares recomendados pela W3C, a entidade que coordena e que promove as boas práticas na, na web, um, basicamente uma ontologia é um tipo de grafo com sistemas de inferência. Este grafo foi gerado dinamicamente com esta ferramenta. Inicialmente construímos uh, um esqueleto da ontologia em formato turtle, gerando... Portanto, um esqueleto básico com as principais estruturas estáticas, classes e propriedades que desejá desejávamos que fossem incorporadas. Posteriormente, desenvolvemos um programa capaz de percorrer todos os artigos à procura de entidades e sempre que uma era identificada adicionava novas ramificações e relações à ontologia base. Exemplo de dados resultantes, por exemplo, um caso... o o artigo X mencionava uma pessoa, esta pessoa chamava-se António Costa, e esta pessoa, por, si, por, sua vo, por sua vez, tinha uma profissão que era ser político. Por exemplo, isto é um exemplo de ramificações, um, intercruzamento de, de triplos. Uh, no total, a nossa ontologia, no final do projeto, era composta por cerca de 5 milhões destes triplos ontológicos destas ramificações e definições. Esses tri triplos foram criados com base, então, em Named Entity Recognition, ou seja, identificação automática de entidades. Existem métodos, vários métodos genéricos e abordagens para este tipo de objetivos. Alguns dos mais simples uh, usam, por exemplo, regular expressions, ou alguns mais avançados são baseados em machine learning, entre outros, mas esses métodos não têm um valor semântico Uh, direto, padronizado, e nós precisávamos aqui de uma estrutura uh, mais padronizada e estruturada para os nossos objetivos. Portanto, desenvolvemos um, um método diferente. Um, se fôssemos a usar só o regular expressions, conseguiríamos identificar uma maiúscula uh, numa frase, identificar que estaria ali possivelmente uma entidade, por exemplo, um nome mas uh, haveria dificuldade a distinguir se era o nome de uma pessoa, o nome de um país, por exemplo. Por isso desenvolvemos um novo método baseado na pré-geração de datasets com entidades já pré-geradas e para isso utilizamos crawlers e regex para extrair entidades de várias fontes, desde revistas a repositórios como o dadosgov.pt, por exemplo. Um, a ferramenta utiliza.. Uh, regular expressions posteriormente para percorrer todos estes datasets em busca de menções nos textos dos artigos uh, sempre que encontrava uma menção isolada uma entidade criava uma nova uma nova definição contextualizada em formato do triplo na sintaxe turtle uh, e atualizava a ontologia base terminando portanto com 5 milhões destes triplos por fim na fase final do projeto e desta ferramenta construímos diferentes interfaces APIs e camadas para interagir com estes dados por meio de consultas Sparkle interfaces reativas visuais para utilizadores menos conhecimentos menos téc técnicos poderem explorar os dados atualmente estamos a trabalhar numa versão melhorada desta ferramenta vai ser lançada em open source em breve com funcionalidades acrescidas uma user interface e maior facilidade de uso essa ferramenta chama-se a Antigraph e neste momento está a ser exportada e adaptada ao projeto uh, de investigação Netlang, que compila um corpus e estuda questões de cyberbullying e discurso de ódio em contexto digital, como já tínhamos mencionado. E está a ser também adaptada esta ferramenta num projeto de dissertação uh, que estou relacionado com redes sociais e microserviços, que estou a finalizar com a orientação do professor José Carlos Ramalho. Uh, essa versão melhorada Correrá numa WebView, num servidor e API programadas em, em Rust, que recebe entradas de textos genéricas, extrai entidades e gera ramificações num grafo, criando uma, entidade, uma ontologia automaticamente. É a mesma ferramenta de base desta plataforma, mas para termos mais genéricos, que se adapta a qualquer tipo de contexto. Neste momento, a ferramenta é baseada em datasets criados manualmente, mas também outro fator que queríamos incluir na versão melhorada seria em vez de datasets manuais, incorporar knowledge bases já existentes, como, por exemplo, a ontologia Iago, que foi criada pelo Instituto Max Planck, Instituto de Informática, que, que contém já milhões de entidades identificadas e extraídas da Wikipédia, WordNet e várias outras fontes, e desta forma pretendíamos melhorar a precisão das identificações neste fluxo, neste, neste diagrama podemos ver um fluxo macro de, das entranhas desta ferramenta. Como mencionado, mencionado, criámos datasets a priori que serviriam para alimentar as capacidades de identificação de entidades da ferramenta, ela cruzou os dados dos artigos com milhares de entidades, no total estes datasets criámos 19, Alguns exemplos estão aqui mencionados nesta tabela. Por exemplo, 30 mil figuras públicas, aqui são os resultados já obtidos. Obtivemos 30 mil figuras públicas mencionadas nos artigos, 40 mil marcas, religiões, partidos políticos, cidades, marcas de carros, animais, canais de televisão por aí adiante. Foram alguns dos 19 datasets que serviram de base. Aqui um exemplo já de uma das interfaces finais respeitante ao Knowledge Graph final, aqui um exemplo de um intercruzamento entre vários artigos que mencionavam a marca, uma marca aqui em concreto a Disney, por exemplo. Entrando em definições, em termos concretos, o que é isto de ontologias, vivemos na era da Big Data, dos grandes volumes de dados, a informação é o petróleo do século XXI que moldará o século XXI. No entanto, dados não equivalem diretamente a conhecimento, a grande dificuldade está no seu tratamento e extração de informação útil. As ontologias ajudam nesse processo porque são um método de estruturar conhecimento altamente escalável. Na sua essência, as ontologias são redes de associações e referências semânticas entre modelos de dados suportados por sistemas de inferência. A forma mais comum das de definir é por via de semantic triples, no formato sujeito predicado objeto. No exemplo muito simples, na tela podemos ver, por exemplo entre vários outros exemplos de triplos aqui presentes, por exemplo, Bob é um sujeito, Isa é um predicado, Person corresponde, e Person é o nosso objeto, corresponde isto a um triplo. E associando todos estes triplos, conseguimos ter um grafo de dados com um valor semântico, e se incluirmos também faculdades de inferência, que as ontologias facultam, conseguimos obter uma forma de manipular, trabalhar, extrair dados muito, muito rica e complexa, estabelecendo variadas relações ao infinito. Por exemplo, extrair pessoas uh, nascidas a partir de X ano que estejam interessadas num quadro, esse quadro chamado Mona Lisa, esse quadro existente numa cidade, essa cidade com o nome Paris, por exemplo, conseguimos fazer queries uh, com ramificações ao infinito e manipular os dados de uma forma que bases de dados tradicionais uh, não, não permitem, com este nível de facilidade. Existem outras ferramentas de grafos, como o Neo4j, por exemplo, que utilizam o tipo de linguagens de query como o Cypher, mas uh, as faculdades de inferência não, não estão incluídas a par como, como nos triple store databases, que no nosso caso utilizámos Sparkle e GraphDB como base do projeto. E GraphDB porquê? Porque depois de consultar a bibliografia de referência e benchmarks, um, chegámos à conclusão que seriam um dos que se melhor no projeto, pelo menos dentro das. Com licença, que te ofereciam algum tipo de licença gratuita. Virtuoso é uma também das mais utilizadas na indústria, pelo menos em, em contexto comercial. Uh, mas a diferença e a disparidade nos benchmarks não é assim tão diferente entre uma e outra. Aqui uma citação interessante. O virtuoso tem melhor desempenho na presença de consultas menos seletivas. Pelo contrário, o GraphDB tem melhor desempenho quando resultados muito específicos são pesquisados. Uh, é importante encodar também no contexto das necessidades de cada projeto. Inicialmente tínhamos usado, portanto, o GraphDB. Entretanto, também de acordo com, com outros dados e benchmarks, uh, um, outra, outro triple store database que recomendaríamos e que hoje utilizaríamos se recomeçássemos o processo do zero, seria possivelmente o Stardog. Uh, porque tem a performance não é assim tão disparo comparado com o GraphDB, mas em questões de licenças gratuitas é uma das que oferecem as melhores condições. O GraphDB limita as queries uh, o número de queries simultâneas, o que teve um impacto na performance da nossa plataforma, que nos obrigou a criar sistemas de cache e, e lidar com problemas a posteriori performance, e penso que o Stardog teria evitado esses problemas. Um, em termos comerciais, uh, Virtuoso, AnzuGraph e GraphDB seriam algumas das recomendações principais que, que daríamos para futuros projetos. No geral, e resumindo e finalizando, aqui um exemplo muito macro da estrutura, da arquitetura do, do projeto. Um, utilizamos GraphDB, RDF, Turtle e Sparkle, tecnologias standard recomendadas pelo W3C. Uh, também Python, Flask, WSGI e Jinja 2 serviram de base ao back-end e na parte front-end, interfaces reativas baseadas em Vue, a arquitetura evoluiu um pouco desde, desde então, mas, mas na sua essência anda em redor destas tecnologias interações. Um, Passaria a palavra ao Leandro. Como resultado de todos estes processos é possível consultar os dados recolhidos segundo três níveis de profundidade, em que, num menos técnico, dispomos as galerias dos três, dos três corpos recolhidos, em que são apresentados em forma de lista uh, através de uma interface simples em que qualquer utilizador pode consultar sem -se qualquer dificuldade. Uh, num nível um pouco mais avançado uh, é possível a filtragem dos dados através de uma interface visual reativa e até mesmo a manipulação visual dos dados diretamente através do Graph TV. No nível mais técnico, decidimos optar por permitir a realização de Query Sparkle, em que abrimos endpoints para tal, bem como várias outras APIs. Por último, como referi anteriormente, todas as ferramentas desenvolvidas são open source e facilmente adaptadas para outros propósitos. Um, o, nós já estamos na, na reta final do, da apresentação, mas já estamos a ultrapassar o tempo. Portanto, não nos vamos alongar com uma demonstração, apenas mostrar muito rapidamente o website, que eu penso que estejam a ver agora. Esta é a página de entrada. As galerias não técnicas e aqui o sistema de priorização que ordena, por ordem de relevância, cada artigo dentro do contexto de cada minoria, sendo quanto maior a pontuação, como aqui podemos ver, em primeiro lugar ela aparecerá. Como eram muitos dados, era importante criar um sistema que os ordenasse uh, para facilitar aos utilizadores encontrá-los. As galerias de imagens também funcionam não com a mesma base, exibem imagens ilustrativas dentro do contexto de artigos que mencionem certas minorias, também elas ordenadas com um tal sistema de priorização, para que as imagens, uh, quanto mais descermos sermos na, na consulta, Menor será o valor do sistema de priorização e menos relevantes são as imagens. E todas elas interligadas com as notícias e, e também o ori, o, o, a notícia original no arquivo.pt .pt. Como aqui podemos verificar. E por últimos comentários. Um, tínhamos também a interface reativa que nos permitiria... Uh, numa segunda camada, também não muito técnica, era permitido navegar na plataforma, nos dados, de uma forma visual, procurando artigos que mencionem uma pessoa, essa pessoa chama-se, por exemplo, uh, por exemplo, a Agatha Christie, e neste caso temos seis artigos que a mencionam, uh, cruzados com questões minoritárias. Um, e mais importante, na parte técnica, teríamos as consultas Query, as consultas Sparkle, a API de dados, nos permitiria consultar com total liberdade e extrair os dados com total liberdade, definindo que colunas queremos obter, que critérios queremos que sejam executados e os dados são descarráveis em Excel, JSON, em CSV, que abro no Excel, JSON e XML e... E, e por último, também uma interface no GraphDB, que nos permite o mesmo tipo de manipulação com Sparkle, ou uma navegação visual nos dados, através da exploração do nosso grafo, permitindo expandir os artigos e efetuar interrelacionamentos temáticos, artigos que mencionem músicos e criar pontes e inter-relações entre esses artigos e e os tais conceitos, as entidades que lhes serviram de base à extração. Ah, me encerraria por aqui a apresentação e agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, Paulo, diante por esta apresentação. Já vi uma série de apresentações vossas acerca de mães germanas, mas aprendo sempre mais um bocado cada vez que depois. Espero que toda a gente tenha ficado a conhecer melhor o projeto.